Eu falo amor pessoas Mas vai ser porque eu não falo amor pessoas Olá pessoas, do bem? Com vocês? Eu sou aqui de volta pô. Faz tanto é um tempo que eu não gravo vídeo aqui pra vocês, né? Tipo, eu fiquei muito tempo ausente aqui no canal Sem vídeos aqui no canal pra vocês Mas, hoje aqui tem vídeo de novo E o vídeo vai ser quase Parece que eu O que eu acabei de falar? Não sei Talvez esse não vai ser meu último vídeo Vídeo vlog, assim, falando com vocês Vai ser meu último vídeo, tá? Então eu já desejo aqui um feliz natal Um próspero ano novo E olha, eu vou falar, não tenho nada que reclamar desse ano Pra mim foi muito bom esse ano, viu? Muito obrigada pelos 3 mil até agora, meu Deus. É pouco eu saio Mas olha, eu já tô feliz com só os 3 aqui no canal E muito, muito, muito obrigada por isso eu tô batendo papo aqui E o negócio tá saindo toda hora, não sou Me desculpa por isso, eu vou parar de bater papo Vou ficar assim, ó Não, tô brincando Então, gente O vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre Como, o que aconteceu quando eu cheguei aqui no Japão Qual foi, foi, foi os micos que eu passei aqui no Japão Aqui quando eu cheguei aqui, né Porque eu cheguei não sabendo quase nada praticamente de nada Mas eu primeiro... O primeiro de tudo não foi no Japão, foi vindo para o Japão, tava dentro do avião Eu tava com uma fome, aquela fome de criança, sabe, que é saco sem E o pior é que eu não tava com fome de comida só, tipo, ah, eu quero comer comida e pronto, acabou Eu tava com fome de macarrão, tipo, eu queria comer macarrão naquela hora no avião E eu acho que eu não tava indo pra Itália, né, minha mãe não acho que não falou direito, filha mas não estamos indo pra Itália, né? Não podia ter falado isso pra mim Como eu também tenho minha mãe ali Ela falou assim pra mim Que talvez vai vir um ramen Quem não sabe que é ramen? É um miojo aqui do Japão Eu fiquei na cabeça, vai vir um ramen Vai vir uma carroça aí E não veio nada Passou não sei quantas horas, não veio eu fiquei tipo, mãe, comida, tô com fome E daí ela falou assim Então vai ali na cabine da moça E pede o seu carro Sim. E eu levei minha irmã junto, eu acho. Não lembro. Mas eu, eu lembro que eu fui até a cabine das aeromoça. Eu tipo, cheguei lá e falei. É. Macarrão! Tem macarrão! <risos> Imagina uma criancinha de 8 anos de idade, não sabe falar inglês, não sabe falar japonês, só sabe falar português. E chega para fazer uma moça que só sabe falar inglês e tal, porque a gente, a gente tava indo ainda pra Amsterdã. A gente ia parar no Amsterdã fazer a troca lá do aviãozinho. E aí elas ficaram tipo. Macarrão? O que, que é isso? Só sei que no final das contas eu não ganhei meu macarrão. Esse foi um mico que Não foi um mico, mas foi uma coisa que Tipo, eu tentei falar com a Zero Moço Mas não deu certo, sabe? Aí, depois que eu cheguei pro Japão Eu, me, minha mãe me matriculou Na escola brasileira e tal Aí não gostou, tirou da escola brasileira E levou pra japonesa E eu, como uma menina muito inteligente Sem falar todos os idiomas Antes de viajar Aí pro Japão, minha mãe colocou assim, rapidinho assim, numa aula, uma aula de japonês Mas essa aula, não, nossa, foi tão em cima da hora que não deu tempo de eu nem aprender a me comunicar Falando, ah, qual é o meu nome, nana. A professora me passou uma matéria, uma matéria assim, uma folha na verdade, assim pra mim é, Tava escrito Neko uma Gahashiru e no Gahashiru Então eu sabia essas três frases, o resto eu não sabia de nada, nada, nada, nada E daí eu cheguei na escola japonesa Lá com vários japoneses né? <risos> e também tinha brasileiros Eu não fiquei tão perdida Mas mesmo assim, eu não sabia Falar nada, e tipo, eu chegava Assim, pras brasileiras, porque os japoneses Eles não falavam muito comigo As brasileiras chegavam pra mim e falavam o, Você sabe falar japonês? Aí eu falava, ah, eu sei! Neko Shiru! Aí ela olhava e ria da minha cara, eu não entendia porquê. Aí depois fui saber porquê, né? Hoje eu entendo porque ela estava rindo da minha cara, né? Por causa que Neko Shiru, uma garrashiru e no garrashiru, quer dizer, o cavalo, o cavalo corre. O gato corre e o cachorro corre Tá, e daí tipo assim né Agora eu entendo o que, que eu tava falando E depois acho que a professora me apresentou pra aula também pra, pra aula não A professora apresentou pra classe inteira E eu acho que eu não sabia falar nada Então eu só soube falar como que era o meu nome Tipo assim Otashi no namae Murakami Midori É outra coisa que eu achei muito ruim na minha vida. Que de escola assim da, da terceira série, quarta série Bem em diante, foi eu ter colocado na verdade pra minha mãe, né, me matriculou com o nome, é que meu nome é bem comprido, tem quatro, quatro nomes então aqui a maioria todo mundo tem só dois, tipo o sobrenome e o nome, acabou, não tem mais nada aí teve que só escolher dois nomes pra ser usado e tal, e minha mãe só falou Midori, né, porque minha mãe desde pequena me chamou Midori, e lá no Brasil Midori é... Sei lá, o nome uh, que legal, Midori, é nome japonês. E quando eu cheguei aqui no Japão, eu fui saber que o meu nome é verde. Tipo, então na minha escola eu passei muito né bullying assim, mas eu, eu não gostava. Eu, até hoje eu não gosto muito. Então aí eu tava na minha escola, tudo tal, e assim, aí depois eu soube que o meu nome é verde. E todo mundo ficava tirando meu nome. <risos> e esse foi outra coisa que aconteceu que tipo eu não sabia, não fazia a menor ideia que meu nome era Verde. <risos> e depois disso eu fui aprender japonês tudo pai. Na verdade não fui aprender japonês porque eu fiquei falando mais em português na escola e só no ensino médio eu comecei a ter mais amizade com japonês porque não tinha opção gente. É... <risos> não tinha muito... na verdade não tinha quase nada de brasileiros os brasileiros que tinha lá eles eram mais japoneses assim ficava mais com os japoneses. Eu falava bem japonês e eu ficava, tipo, <risos> não tem falando quase nada. Eu, quase, eu quase, quase contei minha história inteira, mas na verdade eu contei minha história inteira desde, eu, desde que eu entrei na escola, na terceira série até agora. É, foi isso que aconteceu, meus perrengues, os meus miquinhos, desde que eu saí lá do Brasil e eu vim aqui pro Japão. E eu acho que foi uma experiência muito legal, assim, mesmo que eu não querendo essa experiência. <risos> eu achei muito legal, acho que... Foi e fez bem na minha vida e tal. Então, quer dizer, meus pais maravilhosos. Então, se você tem esses sentidos, assim, ah, eu quero ir pra outro lugar, quero ir pra outro país, acho que você tem que ir, sim, mesmo você sendo pequeno, pequeno assim. Mesmo sendo novo, se você tem vontade, você... Precisa sim pra ter outras experiências Esse negócio é clichê Mas olha E não faz a cagada igual eu assim De ir pra outro país e só ficar com brasileiros Ou só ficar na sua mesma língua assim Sabe? Continuar falando português Por Agora que eu tô pegando aquele gosto. Eu já falei, né, em outro vídeo, que agora que eu, que eu peguei o gosto de viver aqui no Japão, de conhecer mais o país, de conhecer mais a cultura. Então... Passa isso quanto é tempo, tá? Não, não só com o japonês, tá? Mas tem amizade com as pessoas e sai falando várias línguas por aí, pelo mundo, que é, acho que é muito, muito legal. Enfim, o vídeo de hoje é esse. É, espero que vocês tenham gostado. É, vai ter... Esse não é... é o vlog, é assim, tipo, dia assim, parado, assim, vai ser o último desse ano, mas ano que vem vai ter bastante. Me desculpa também por não ter gravado bem nesses últimos meses. Então, até o próximo vídeo que vai ser vlog, essas coisas. Ah, não, o próximo vídeo é sobre K-pop, eu reagindo esses BTS, esses, esses grupos K-pop aí por aí que tá rodando o mundo, que tá fazendo sucesso. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo também, que vai ser o próximo que eu vou lançar. Que eu devia ter postado antes, mas eu enrolei tanto. Até o Felipe Neto gravou o Dick Pop mas me, Primeiro que eu Mas eu gravei antes dele, tá? Só pra deixar Claro <risos> Eu não tô tal ele Não deixa de se inscrever aqui embaixo Dá o like e também comente aqui embaixo Se você teve alguma experiência em outro país Ou mesmo Ou também na sua escola Se você teve alguns micos na sua escola também Eu quero saber, quero que vocês contem aqui embaixo E eu vou tá lendo, vou estar tá respondendo pra vocês Então até o próximo vídeo Um beijo, tchau Feliz Natal, feliz ano novo, essa foi, tchau, tchau. Tchau!